Causa perdida. FID 339. Ilha Basilian, Filipinas. Since you are our only agent on the ground, you need to infiltrate the camp and locate the German nationalists being held hostage. Once you've radioed in their position, Application Unit One will start our assault. Do not engage the enemy until we start our assault, or the hostages' lives will be put in unnecessary danger. Entendido, senhor. Olá, internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo Andrei e você está no Obliterando os Jogos. Vamos lá. Calma. Vamos abrir isso aqui. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Essa já é a segunda missão, se você perdeu a missão anterior, é só conferir a playlist correspondente que vai estar tá aqui no card. Não esqueça de deixar seu comentário, lembre-se que eu leio todos os comentários. E agora, usar a câmera óptica. Ah, encontrei os reféns. Agora comunicar pro rádio. Muito bem, vamos lá. Inicie o assalto. Ah. Acabou o stealth pra cima deles. Vamos vamos, frente Subir aqui. Opa, Reload all compound joguei muito Half-Life na vida. Ah, escopeta. Shotgun. Doom. Ah! lá opa Toma e ao o cara aí aha Vamos trabalhar. need to stay here to cover the package. You move ahead and clear our path to the docks. Sim senhor. I don't want to die. <laughs> ah, I'm gonna puke. Tudo bem aí? Please, don't kill me. Clear. embora. Ah. Uh. Toma. Por uh. quê? Ah, maldito. Olha a minha vida! Toma isso! Nossa! Ha. Caramba! Granada de fumaça! Ah, estilo ninja, rapaz! Ah, moleque! Muito bem, vamos lá. Come on. Ah, acabou a munição. Ah, seu filhada. Opa. Oh, Nossa, olha a minha vida Opa Ouvi alguém Ali em cima ha. Não é nada de fumaça. Toma sai. sai Sai, sai, sai Munição Mais vida Eu não vi essa miserável, olha a minha vida ainda não tenho. para passar por aqui preciso encontrar as bombas primeiro Agora sim, ha, era isso que eu queria desde o começo, ah, me atrapalhei ali na hora Olha minha vida. <risos> <risos> Volta aqui, ó. você pensa que vai Vou deixar recarregar não <risos> Ainda errei uma missão Opa, consegui mais sniper. Ne? <gülüyor> ne yapacaksın? Daiper. Muito bem, agora é só comunicar. Muito bem, caminho livre. Podem ver. É isso aí, missão cumprida. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.